Por que é tão difícil atrair clientes para a minha farmácia? Na verdade, o que eu tenho percebido nos meus atendimentos é que o empreendedor, proprietário de farmácia, gestor, gerente, farmacêutico, ele não sabe, na verdade, hoje, como que ele atrai clientes. Então, se ele não sabe hoje como ele atrai, ele não sabe o que funciona e o que não funciona. Normalmente ele não faz nada, ele só dá um tapa na loja, fica aquele layout bonito, ele acha que o cliente hoje, ele só é o cliente passante ainda. E nós sabemos que com o avanço da era digital, todo mundo está acessando a sua farmácia por plataformas de busca. <música>